Seria é muito fácil falar o preferível, falar que está lutando pelo bem do cidadão. Falar de um coletivo, gritar por igualdade, dando burocracias, mais impostos e fácil do você sabe. Bom dia, seja bem-vindo ao Café Libertário, sua dose diária de liberdade. o Expresso de hoje, o desarmamento resultou na morte em supermercado. Escrito por sedutor austríaco e narrado por Pedro Monteiro. No livro Como Ser um Tirano Bem-Sucedido, Larkin Rose afirma que a opressão estatal por propaganda se baseia em assustar as pessoas e oferecer a elas uma falsa escolha. Essa escolha se limita a duas opções, faça o que te mandam ou sofra algum tipo de terror. Isso é bem visível na questão do desarmamento civil. É recomendável para qualquer tipo de governo que, antes de se tornar completamente autoritário, diminua as forças bélicas dos cidadãos, prevenindo rebeliões armadas contra o governo. Entretanto, o uso da própria força estatal para efetuar este desarmamento seria um pouco complicado. Poderia piorar ainda mais o lado do Estado. Sendo assim, o governo depende de muita propaganda, ameaçando a população dos perigos das armas de fogo. No dia 28 de abril, no interior do Paraná, um cliente de supermercado se revoltou com a necessidade de utilizar máscara para entrar no estabelecimento, agrediu dois funcionários e entrou em luta corporal com o segurança armado. Durante o embate, o segurança dispara uma vez contra o cliente. Em seguida, quando o agressor tentava tomar sua arma, outro tiro é disparado. Só que desta vez, uma funcionária que tentava ajudar o segurança foi acidentalmente baleada e morta. Com certeza, este acontecimento será um prato cheio nas mãos da mídia tradicional para pedir menos armas e prometer que o Estado dará maior segurança ou, em outras palavras, maior privação do seu direito de defesa. Através das gravações do ocorrido, apontaremos que o problema não é uma pessoa estar armada para defender outras, mas pessoas desarmadas não poderem se defender. Primeiramente, naquela ocasião, o agressor não teria sequer entrado no mercado se outras pessoas obrigadas a utilizar máscaras estivessem armadas e notassem que ele estava tentando entrar sem máscara, algo totalmente imprudente para a atual situação do país. Caso ainda assim ele entrasse no supermercado, o primeiro funcionário, se estivesse armado, já representaria uma ameaça ao agressor. Assim, ele só iria tomar uma decisão após calcular os riscos de ser baleado caso agisse com imprudência. Depois, o agressor deu um soco em um segundo funcionário que tentava conter seu avanço. Isso já seria motivo suficiente para qualquer pessoa lhe apontar uma arma ou efetuar um disparo de advertência. Ninguém gosta de invasores ou agressores, sejam eles clientes, empregados ou patrões. Deste modo, a mensagem seria bem mais clara. Aqui você não vai entrar. Se manda. Em seguida, note que a funcionária só foi baleada por tentar ajudar um companheiro de trabalho utilizando seu próprio corpo. Se ela estivesse armada, possivelmente já teria ajudado os colegas anteriores ou dispararia contra o agressor antes de ele entrar em combate com segurança. A luta corporal aconteceu porque o agressor sabia que só existia um único objeto capaz de efetivamente pará-lo. Essa única arma estava em posse do segurança, e conseguindo pegá-la, ele seria o um indivíduo com maior força no local. Em outras palavras, o agressor poderia atacar o único ponto forte do sistema, deixando ele em posição de autoridade. Algumas pessoas podem questionar, mas se as armas fossem legalizadas, o invasor também estaria armado. Para isso, a necessidade de liberação das armas fica ainda mais evidente. Imagine que você seja uma pessoa violenta e queira praticar um ato de desordem. Em quem você daria um soco? Em um jovem de 50kg e 1,5m ou no Mike Tyson? Provavelmente, você vai escolher quem é mais fraco. O motivo da sua escolha é simples. Agressores são covardes. Eles tendem a agir quando sabem que não serão contra-atacados, ou seja, quando estão em vantagem. A partir do momento em que as perdas pelo ataque se tornam maiores que os ganhos, não faz sentido nenhum para eles ser violento. Agora compare isso com a questão do supermercado. Onde que você encontraria menor resistência para agir violentamente? No supermercado, onde a maioria das pessoas podem estar armadas, ou em outro lugar onde quase ninguém pode se defender? É por este mesmo raciocínio que ninguém vai numa delegacia para assaltar celulares, mas fazem isso em ônibus e lojas com pessoas indefesas. Portanto, se naquele submercado pessoas pudessem defender seus companheiros de forma efetiva, de três, uma. O agressor teria escolhido outro local, o agressor estaria ferido ou o agressor estaria morto. Infelizmente, essa funcionária foi mais uma vítima do desarmamento de pessoas pacíficas.